especialmente para os membros como é que será que tá vocês vão ter que esperar o terça samurai de hoje que é na segunda com um novo emoji de fome <risos>